Como é que é pessoal, eu sou o Spartini, bem vindos a mais um episódio aqui de Dream Alone, continuamos aqui com o nosso amigo a tentar encontrar a bruxa chamar uh, no último episódio ficámos aqui numa gruta meio uma cabra com um gajo que queria dominar esta merda toda. Uh. Ainda não o encontramos, não sei se neste Episódio vamos conseguir encontrar ou não Vamos esperar para ver E pessoal continuem a dar aí os vossos likes e eu agradeço imenso Ajuda aqui o canal, aqui não nada, ajuda o canal a crescer E também motiva, como é óbvio, a fazer mais vídeos subscrevam o canal se ainda não o fizeram E é isso, partilhem, se puderem partilhem, eu agradeço Ui, peraí, peraí, o que é aquilo? Uuuuui Esta marda bloqueou Opa Não se faz Já é difícil o suficiente Ui oh. Ah Esperto atingiu Fingiu que ia para cima e fodeu Cabrão Ah este vai logo não é? Ok stick, aqui Finge. Me enganas duas vezes, pensas o, quê? o que é? isto? Ok, vem para baixo. Tumba, tumba, para cima. E vamos embora. Agora finge que vem para baixo. Ok. Estamos agora dentro de uma fábrica. Ai! Espera, espera! Oh, que merda! Será que é assim mesmo? Se é. Era só mesmo para passar, Ai, que estúpido Borrego pá No forno é muito bom Ninguém morre tanto, tanto apetece ter para puta pá Mas é mortes uh, Parvas pá, é tipo Mortes de falta de atenção Falta de atenção Vai já podemos ir, já podemos ir Boa e jogado, agora para fazer que ah, ano é aqui? Uh, tu ficas aí, deixas-me passar. és mesmo um querido, eu me acertando. O caneco é... é isto. Fiz duas vezes aquilo, o quê? e tanto Querias. Já Está uh, eu, -me, eu me cortando o cabelo. Boa. Ah que a ganda... tanga é o que eu digo, é o que eu vos digo Gandatanga. tanga <risos> Oh que merda, ninguém morre Tanta vez estupidamente Esta merda é, é escura como o caraças mas eu não consigo saltar para ali, porquê? Ai a porcaria da prima Vamos aí vai Vamos estar, hein? é para subiscadas. Quem gente sabe. o que ele fazer Oh medo, ah? ah, não tem nada, ok. É Até quantas vezes tu toma? Ui, é picos isto? Não, Caruças! mas como é que eu passo? Como é que eu passo depois ali? Não dá? Ok, uh, ah, isto assim não funciona. Como é que eu vou passar ali? Vamos lá e ver. Acho que vou ficar preso. Ah, pera, tem outra alavanca aqui, né? Espera. Vamos lá. Sim. É esta ativa que é para podermos acionar ali as alavancas. Então esta não faz nada. Posso sair agora aqui? Boa! Boa! Sempre a andar! Ah! Oh! Came. Isto tem que ser um timing do caraças para que aquilo vá e ir logo a correr, não é? Pois. Vou ficar a fazer de novo. A treinar isto é treino. Morrimos várias vezes no mesmo sítio que é para treinar. É propósito. A gente. Faz isto, estas coisas. E? E Sempre a correr, sempre foi correr oh, oh, oh. Oi! Foi isto? Ah foi o bonequinho que desapareceu Boa Vamos ir bem Ok ah, de ser preciso para alguma coisa. O que é será que é preciso acionar ali o gajo? Ah, não, outra vez esta merda. Podia me ter deixado lá à frente. Pá. Já passamos com uma vaca do caraças. Ok. escadas, sobe escadas, escadas. Isso eu estou no ginásio, que Ok. Isto agora não pode ser sempre andar. Oh, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso. Isso. Uh. Ok, agora aqui o que é que será? Esta merda, quando a gente sai Isto coisa e tal Ah merda Eu Tenho que ir lá outra vez, não é? sertou por um bocadinho pá. Ok, temos que ter mais calma Mais calma <coughs> Estúpido <risos> ok, é sempre a andar aqui. Que tanga! Ainda tinha que subir mais. Assim não, assim não dá. Assim é, é muita repetição no mesmo sítio. Até parece não sei jogar a isto. Eu, um expert em Let's Play, não sabe jogar. Oi, oh, não, não dá. Sim, já, assim já dá. Ai, pouco. Ok, vamos lá. Não tenho nada também das outras coisas, pá. Ai. Ai, como é que não. A sério que não agarrou, estava logo ali, pá! Olha para isto, tem que fazer esta merda toda, espero bem que depois seja o final. Ei, como é que é possível não apanhou aquilo? bateu oh, lá mesmo com os beiços que eu vi, era só esticar as mãos, pá. Oh, oh, oh miúdo, tu fazes a vida, pá! Boa! Mesmo na medida certa. Ok, vamos e vai. A sério, pá. 30 mil vezes no mesmo sítio. Graças. Ah, pois, pois Vias me enganar, não? Ah. ora, Calma Calma que é para a gente não perder eu aquilo ir para baixo Não, não, não, tá aí Agora EI cun... merda pá, tá enervar, tá, estás me enervar, estás me enervar, ei, okay. lá outra vez, hein? Com calma Eu não sei que é que tu... Eu tenho que ligar mas é porque é preciso Deve ser para isto levantar NÃO!!! Bloqueou, bloqueou pá Já não passa a dificuldade A merda do jogo ainda tem que me dar aquele frame Aquela quebra de FPS ou que Foi aquela porcaria Para bloquear a ação e não me deixar passar um cagalhão para vocês ó ó ó Porque outra vez mas já tinha passado, no caso não houve grande problema ali, né? Caraca, estúpido. Seguir já dá. Não, que aquilo vai vir para cima. Será que já dá? Não, também ainda não. Caraca, mas não inverte aquilo. Isso, isso, isso, isso, isso. Ai! A única vez que conseguimos passar, caímos lá abaixo. Agora não conseguimos fazer porcaria de um salto. Eu estou perto desta merda. Portanto, vai Ai ai! Queria ir rápido. fazer se fazia a janera. Como é que é possível? Pá? Como é que é possível? Será que não é para saltar? É, eu tenho quase a certeza que é. Então tem. tem tudo para que seja. E depois não salva lá à frente, podia muito bem salvar lá à frente também, não era? Não é, Rosa oh Manel? Anda lá, anda lá. Também não. Bolas pá. Também não. Também não. E agora dava. Toma! Toma, filho. Ok. escadas. Oi! Não morre de tocar ali! Morre, não é? Mas não tem nada para ir para a frente? És verde. Está bem. What the fuck meu! Ah, Dávamos -me já uma coisinha mais se tivesse começado lá atrás outra vez. E já um bye bye Maria Ivone. Ai. Okay. Ai. Okay. O que?! Ok Ok Estou aqui para saltar? Para onde? O ah? é isto? Pus aqui lá andar Ok Então agora tem que ir para esta alavanca E a dar alguma coisa de jeito Para uma aquelas duas Ok então Agora tem que ir lá acima outra vez É isso como? Mas lá. É. Esperou tudo? Boa, boa, é isso que a gente queria. Mesmo isso, não era? Igual. Oi, peraí, peraí. aí me empurrar. Oi, ora ora ora ora que é para aqui, aqui? Ah! Ah, ainda bem que eu. A <risos> sorteio do meio. Ok, conseguimos passar esta parte. Finalmente! Cabrone! Ah, ainda temos cá dentro, a dente, cá, merda. Okay. Isto já não lembro o que, que era isto. Mas aí era outro mundo, não era? Tipo aqui, não é? Como é que eu usava o quadrado? Quadrado não é X. Pô, a sério. A sério. Filho de uma. Coisa. Vem sempre! Sempre! Se. Não pera. Se vem sempre. Gente, salta e foge, salta e foge, né? É isso mesmo. Eu que é que eu acho que aquilo só desce quando eu aciono esta merda, né? Não desce logo. Eu não. Farias, cabrão! Vou aqui, ó. Ok. O que é isto? O que é isto? Eu não disse para ir lá ver com as trombas. Eu disse para ver a distância, pá. Distância, homem. Por que é que foste bater ali com as trombas, pá? Sério, pá. Oh, Juninho. Posso ir para aqui para cima? Graças! Ui! Tem outra! Tem outra que é rápida! Frias! Ainda, vem, ainda me vai apanhar, queres ver? Ui! Foi por pouco! O que é que tu estás a fazer, hã? Devagar, devagarinho! Queres me enganar? Vai enganar o cozinho! Filho da mãe! Ok. Tanta alavanca, abre E depois não funciona nenhuma. Tu, também não das? Tu, também não. Aqui lá acima, lá a última é. Por esta merda a funcionar. Ok. Obrigado. Agora. O que é que vamos fazer das alavancas? Vamos puxá-las que é para isso que elas servem. Puxa. Cabrão nada será que é que ela tem que pôr o, o bicho? Ixi, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Comigo, oh, fica aí, olha. Fica aí. Não. Aguenta, aguenta, aguenta. Ah. Boa, boa. Não sei porque... Ah. Ui. Ixi. Fica aí, hombre. Ah e depois posso passar lá em baixo, ok. Calma, calma. Desaparece lá, vais-me entalar. Deve ser. Deve ser, vais-me entalar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Já está. Boa, boa. Estás a ver, assim com um bocadinho de claridade é muito melhor. A gente vê muito melhor o jogo. Morremos... Muito menos vezes. Uh! A sorte. E saltar para a morte. ossa! Oh, pomba. Só armadilhas esta merda. Oh, anda lá lâminas. Ok. Ok. Estamos bem. Estamos bem. Vem outro que já eu... fui! Oh, já sabia, já sabia! Tudo indicava para que vinha outro. Troca oh, estúpido! Pressa, é pressa! É pressa! Ok. Anda lá pá! O que mais fazer? no um jogo para acabar. Ok. Aqui já sabemos Mais ou menos aqui né Ui. <risos> Ok aqui era onde? Eu tive tipo aqui oh, E aqui um dois três eu Tipo aqui Não há mais Ok Muito bem. Ui Não há mais mas agora começa a parte escura Outra vez da morte Vai atento ah! Isto é comprado um pirilampo Terminaste esta merda, que nos deu pirampo no cu. Acabas um pirampo. Oh, Top, pá. Vamos uh, subir, mas não temos nada. Ui! Ainda disse que era para cair, é? é isso? Ah, estava ali um barco. Pera, pera, pera, Não sei onde é que estou. Estás a andar já para a frente para quê? Espera aí, então, mas o que é que há aqui se eu for assim? Não há nada. Não está aqui isto, não é mesmo? Hum. Era uma estorra. Ok. Vou tentar ir lá acima. Ok. Fazer isto. Eu acho que havia um barco ali Tenho a certeza. Não, havia um barco mas não faz nada é. oh. Eu ia dizer, convém saltar duas de seguida, logo, que é para assim, quando aquela merda cair Morres mais facilmente, né? Pois, oh, então está cada mesmo claro e agora não me lembro qual é que era na segunda ou no terceiro. Ah? segunda ou no terceiro A sério que eu consegui. Eu consegui me enfiar. Então deu broken? Ai eu não acredito que isto bloqueou assim. A sério, vai-me fazer andar tudo para trás, caralho. Ok, pessoal, estamos de volta. Aliás, aqui há a zona não me deu aquele erro. Porquê é que eu não morri? Se eu caí lá abaixo, né? Não, eu desapareci literalmente. A porcaria do. do outro mundo, né? Ah, não me engano, este Ah, boa! Ok, no segundo ela quer logo isso, pelo que eu percebi agora. No segundo eu acho que eu logo. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem sabe se não é um Ok, vamos aí. Boa. que okay, a gente faz assim, ameaça que vai para lá, volta para A sério a sério com caraças a puta de jogo pá. terceira vez a terceira vez cá estamos tentar a fazer a merda toda do início para chegar aqui essa de um erro que é um erro do jogo Pá, não é meu então caio ali no morro e vivo para sempre para eu para isto. Antes do tubo são duas okay. Antes do tubo são duas estamos disto cheio senão estamos com os porques É de morrer tu que ficar lá preso, né? tem que fazer tudo do início. É só estúpido pá. Ok, ficamos na segunda Que agora? que não me arrisco a saltar duas Vamos aqui, oh é nesta, é nesta oh. Vamos a ficar Boa oh, ah. Ok, uh, onde é que estamos? Não se vê nada vê é mesmo nada agora pá. Uma alavanca? Ei, ei, espera, espera Não! Talvez é para passar por baixo não, talvez não seja. Quem sabe? Não se vê nada. Oh meu Deus! Não! Foda-se, falhei naquela merda. Oh minha nossa! Ela tem que ver o okay, quê? Para baixo, para cima? Para. Fica aí e manda-me lá para cima, mas para não vejo nada, estou mesmo às escuras. Eu não vejo, não vejo com, com isto na troma por, por instinto. Vem into... tá que o. Taaaaaaaaaa! E de parte demais! Será que o outro mundo tem alguma coisa boa? Vejo nada! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! ai. ai, ai, ai. Sorte e manhas este jogo 1, 2, 3 Não? Vais-me fazer gastar a luz toda? Não estava aqui uma coisa Epa, Já tinha passado Cagando a tanga Estou a andar aqui à volta é isso 1, 2, 3 e Ah Easy Que faca Ai, que sorte! Não temos luz! Oh, merda! Não tínhamos luz, pá! Onde é que estamos? É logo ao início? Dá luz? Não. Oh, era já ali! Ok, então quando vir aqui eu tenho que logo saltar, não é? Bora lá. Um, dois, três e salta! Não! Não vejo, pá. Tá escuro como. A porra. Ei. Um, dois, três. salta. <risos> Boa. I'm a los. Continua a dar-me. Saímos tudo! Um Espetáculo! Ai, porquê que eu falei? Porquê que eu falei? qual começamos da onde? um dois Quase! Mas não sejam assim! É antes daquele. <risos> <risos> ah, boa. Não é preciso para não Deixa chegar aqui Vamos fazer assim Sério que enganei-me vi aquilo! A sério! Eu tive uma sorte a ter do há pouco, não é? Assim é terrível. É mesmo um tiro no escuro. Ai, ah, isto está-me enervar tanto. Eu acho que vou ter que parar por aqui hoje. depois paro, oipá, depois paro, tenho que fazer tudo outra vez do início, esta merda não salva no, nos checkpoints, ai já saltei antes, outra, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, Pá, isso é sério? Como é que é possível? Só que com isto consigo ver? Não consegues ver o caraças? É consegues ver? Não consigo ver nada. Tá? É Quiser ter é sorte. Eu sabia daquilo por que é que eu não parei pá Porquê Não é preciso luz Preciso de luz mas preciso pôr aqui fiquei sem é luz! Aqui havia uma queda, não era? Eu vou aos pulos que só li. Porquê que eu não saltei logo? Tinha saltado e tinha passado aquela merda. Oh, caraças! Começamos aqui eu não vejo. Oi, vejo vejo! Ui! Ah, que merda, não dava outra coisa. É. Mas não é nada mal, já começamos daqui é bem bom. Como é que, como é que a gente vai passar ali? Oh, meu Deus! Quem fez este jogo? Ai, nem te digo. Nem te digo. Nem te... Nem te conto uma história. É terrível, meu Deus. Ui, o que é que é que eu dali? Como? Ai, ai, ai. Aguenta, aguenta, aguenta, aguenta. Dá-me luz. O que é isto? Ok, chegamos à parte final. É isso? Teio estúpido? Ui, ui, ui, ui <risos> EAT THAT MOTHERFUCKER Toma não temos luz agora É, não posso ver morto É aí, capaida para o ar, cabrão Agora é um... Eu posso nem precisar oh! Toma Pinóquio? Então agora vamos ter com o Pinóquio? A small boy, or maybe just an animated puppet. What? The lady in black knew the truth. She was the one pulling the strings. Ugh, isso é bem noque não mesmo que eu me lembro das minhas histórias de infância. Estendes todos, padres, o What exactly is the beauty of desolation, city? This rambling sadness, a raw, lost role. Passi, there. Togo mais para a cidade, mas isto togo mais acaba, pai. Eu estou cansado. Eu estou morro muitas vezes, muitas vezes. pá. Eu estou parto de morrer. Isto nunca tem luz nem na cidade. Quem paga a eletricidade desta cidade? É ele, Ok pessoal, vamos ficar por aqui, já passamos mais um nível, agora vamos para a cidade, matamos aquele estúpido ali, muito bem muerto que ele ficou, um, já não temos tempo para mais de um episódio e vai ficar para outra parte e, e pronto, vamos ficar por aqui. quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau.